Oi, pessoas. Olá pessoas. Esse é o Isso não cai na prova. Eu sou o Lívia Leite e esse é o Pedro. Pedro. E aí? Agora se você já acompanha o nosso canal, já sabe que teve vídeo com ele, né? Estamos de volta. E estamos de volta e agora nesse intervalinho, porque se você viu o outro vídeo, você viu que a gente só parou e aí continuou, mas você acha que a gente só parou, hum, né? Você que você tá vendo os bastidores. <risos> Isso não cai na prova. Oi, oh, é yeah. talvez você já tenha percebido uma iluminação diferente. Não sei como é que está aí na câmera, só vou saber quando eu receber o vídeo que a Mila tiver editado. Mas nós estamos testando equipamentos novos, né? Nós estamos com uma luz aqui que tá quase dois sóis na minha cara, né, Pedro? Aproveitando para pegar um bronze também, né? <risos> esperto. E assim, já tá escuro, tá? Eu não sei, eu realmente não sei como é que fica aí, eu não sei se vocês estão achando que é dia, mas gente, já tá escuro, tipo, acabou o sol, ele foi embora, né? Se você tá achando que tá sol, é efeito da luz, só pra você ter uma ideia de quantas luzes de tá na nossa De quão poderosa a luz é. De quão poderosa a luz é. Qual equipamento que é bom. Então, na verdade, é o primeiro vídeo que a gente tá testando com essas luzes poderosas, né? Que o Via Vertas trouxe pra nós. E aí... Espero que vocês estejam curtindo. Então, como eu disse, se você está vendo um sol, ele é artificial. Mas está aqui <risos> e o que importa é que a gente grava. Ilumina. E vou para frente que eu estou enrolando demais e o vídeo vai ficar muito longo porque a gente tem muita coisa para conversar. Vamos conversar sobre... RPG. RPG. O que, que é RPG? É aquele tratamento que a gente faz para ficar <risos> com o corpo alinhado? Porque tem um, né? É posturamento global. É, posturamento é até, global. É uma Esse história é engraçada, dele. se der tempo a gente conta. Vai, vai, diga aí. Que primeiro, o que, que é o RPG que não é esse do, é, que da não, postura? Ex existem três RPGs, então vamos logo desmistificar para ninguém confundir. Existe o reposturamento global, que é esse que o Lívia acabou de falar. Que eu conhecia. Existe um tipo de armamento militar, por favor, não confundam com esse. Que não que é, esse um, é um tipo de granada lançada por foguete. Tá bom, né? acabou aí formação, Pronto, a informação. Pronto, correu não aí. Mais. E existe o RPG que nós vamos abordar, que é uma modalidade de jogo que vem o nome RPG, na verdade é RPG, porque vem da sigla em inglês, Role in Playing Game, né? Depois acho que vai aparecer aqui no... apareceu não aparecer, eu escrevo. É, a gente não, bota, não. bota na descrição do vídeo. E traduzindo para o nosso velho e bom português, o Role Playing Game é o jogo de interpretar papel, que é uma modalidade de jogo que surgiu no final dos anos 70 início dos anos 80 nos Estados Unidos, Onde diversos adeptos dos jogos de tabuleiro, de estratégia né, Jogos de, de combate, de guerra, onde você tinha um posicionamento de exércitos Para lutar um contra o outro Resolveram fugir um pouco daquelas regras de Ah, eu só ataco, eu só posiciono meu exército, eu quero improvisar mais E se de repente, esse cara aqui que está só com um machadozinho Ele, prece, ele perde esse machado, ele não vai poder mais atacar? Não, ele pode atacar com as mãos, enfim E desencadeou toda um, um, uma gama de possibilidades para um novo nicho de jogo e se tornou mundialmente conhecido, não tão conhecido, mas enfim, já tem um alcance mundial, que é o RPG que todo mundo chama. Ninguém chama por sigla é, nacional não, porque ficou conhecido realmente como, como, RPG. como RPG. isso eu estou falando do RPG de origem, que é o de livro, como a gente chama. Mas muitos de vocês, inscritos, que estão assistindo, podem conhecer o RPG de videogame, mas esse já veio do escrito, ele já veio... Já foi uma, uma... como é que eu posso dizer? Uma variação? Ele migrou uma variação, uma, uma outra plataforma. E aí foi, inclusive no vídeo anterior, eu tinha falado que foi como você conheceu o RPG, né? Isso, eu conheci primeiro pelo videogame, quando eu nem sabia que aquele era um RPG, era apenas um, um, um jogo de uma história, onde eu estava ali desenvolvendo uma história, acompanhando a aventura de um personagem, e depois foi é que eu vim saber que existiam livros, e você tinha a possibilidade de jogar aquilo ali para além do, do meio eletrônico. Uhum. Que é muito mais interessante, muito mais divertido. E se no outro vídeo vocês acompanharam como o videogame pode te ensinar muitas coisas, pode te ajudar, o RPG, na minha modesta opinião, ensina muito mais. É muito mais... O nível de troca de experiências que você estabelece numa partida ou em várias, é muito maior. E aí a ideia é, o que, que acontece nesse RPG? Porque, diga-se de passagem, eu também conheci... É, a versão online, né, a versão é, eletrônica, e na minha cabeça era texto, texto, texto, eu ficava impaciente <risos> com aquele homenzinho que fica falando e eu, tá bom, que eu não queria ler, eu queria só, tipo, jogar. A primeira vez que eu vi o RPG é, era assim. Muita gente... Tem esse, esse enfrentamento aí, também. Gente, quem tem paciência pra isso? Porque se eu quiser ler, eu abro um livro! <risos> né Eu quero jogar! Então eu era essa pessoa que, tipo, quando eu ia jogar, eu não tinha paciência, eu não entendia a RPG, eu, eu tive que conversar com as pessoas. Depois eu conheci o Pedro e aí ele me explicou. Ele me explicou esse que existia por livro, que eu também não sabia que existia. Mas o foco, se você não conhece esse RPG... Uh, RPG. RPG. <risos> Deu erro aqui. Se você não conhece o RPG, dá uma pesquisada, dá, né? Vai lá no Google, dá uma pesquisada sobre o que é, mas é mais do que só textinhos, né? E aí, Pedro, é, conta para o pessoal assim: como que o RPG te ajudou? O que que você percebe que você conseguiu, conquistou, né, através do RPG jogando RPG? Tanto faz, se o eletrônico... É, muito, não, muito mais o de livro, com certeza. O eletrônico também, claro, ajudou. Nessa questão dos textos, quando eu falei no vídeo anterior sobre a questão do idioma, principalmente, é o tipo de jogo que você mais lê, que tem mais história para você desenvolver. E se você não sabe minimamente inglês, você vai boiar. Você vai acompanhando... A você que... tem que jogar sabendo inglês. O ideal é que tenha uma noção mínima. Os jogos de hoje, eles estão mais usando até o linguagem, eles estão mais tela. então aparece, o mapa já indica para onde é que você deve ir, é, aparece, por exemplo, o nome das pessoas, nomes locais, aparece grifado de alguma forma no texto, então já dá uma facilitada, mas o nosso RPG lá, era raiz. o raiz, de 1900, <risos> eu não vou citar a minha idade, esse não, era na, na raça mesmo, Tem que adivinhar, tem que sair testando. Gente, eu cheguei, o primeiro RPG eletrônico que eu joguei consciente que era um RPG, eu joguei ele todo em japonês. Quatro CDs, mais de 100 horas de você jogo. Aprendeu alguma coisa em japonês? Não. Aprender, eu, aprender. Não, vou, eu não vou dizer que eu aprendi. <risos> Apesar de no vídeo anterior a gente ter dito que você pode aprender, não necessariamente. É, mas você o, não o, o japonês um eu, eu não aprendi. Eu decorei o que é que era. Aqui ataca, aqui foge, aqui cura. Uh -huh. Pronto, morreu aí. Mas aprender, não, não tem como aprender, não. Infelizmente, assim, é um outro nível de idioma, né? Uh -huh. Mas conheço pessoas que, que, que, que, que desenvolveram uma noção que ela já tinha mínima. Que foi o partir... que a gente falou, né? Que serve como isso, apoio. Isso, não isso é um exatamente, curso, eu, né? não, o japonês. Ele, o videogame ele não vai te ensinar, ele vai dar um suporte maior para que você desenvolva, busque mais uhum. ferramentas para melhorar. Mas, é, voltando, o que, o que o RPG me ajudou? Eu comecei a jogar RPG já bem depois do videogame, né? Comecei videogame com 10 anos, mais ou menos. No meu primeiro videogame, o RPG eu já comecei, não muito depois também, com 13 anos, na, na sexta série, quando eu fazia sexta para a sétima série. E. A primeira coisa que o RPG não só me ajudou, mas ajuda qualquer pessoa que jogue é a sociabilidade, socialização, porque você não joga só. Existe a modalidade do chamado livro solo, livro aventura, onde você abre o livro, ele dá uma proposta de aventura e diz, se você, você chega numa cena onde tem uma pessoa deitada no chão caída, se você vai examinar ela, vá para a página tal, se você não vai mexer nela, vá para a página tal, e aí você consegue desenvolver sozinho, mas a modalidade mesmo que é pensada, não, é para ser jogada em grupo pelo menos três ou quatro pessoas às vezes mais e o princípio básico disso é que haja uma união, a coesão dessas pessoas para desenvolver um determinado assunto ou, ou desvendar um determinado problema então sem comunicação, sem trabalho em equipe, você não avança uhum. é um jogo que ele é marcado essencialmente também por não haver vencedores nem perdedores, existem as duas possibilidades você pode terminar uma partida Ganhando como perdendo O grupo todo ganhando, apenas uma pessoa Ele não estimula Em essência a competitividade uhum. No sentido de disputa De quem tem mais ponto, quem se sai vitorioso Sobre os outros, embora isso possa acontecer Mas ele estimula muito mais o trabalho em equipe Vou dar só uma dica O Livy falou que quem tivesse curiosidade para pesquisar Eu acredito que a maioria do pessoal Com seus 20 e poucos anos Talvez não conheça ou pelo menos não conheça tão, tão a fundo Mas procurem por aquele desenho Que passava na... Televisão antigamente, né, o chamado Caverna do Dragão. Ele foi inspirado uh. no maior, no considerado maior RPG da história, que é o Dungeons and Dragons americano, né? No Brasil ficou traduzido como Caverna do Dragão. E ele representa bem o que é uma partida de RPG do ponto de vista da imersão na história. Você, cada jogador interpreta um personagem diferente, onde ele vai construir, ele vai criar um arquétipo de, de pessoa de acordo ah. com aquele cenário que é proposto, enquanto que um outro jogador é o mestre da partida, ele vai controlar Todo desenrolar das regras, do universo, os inimigos e os demais personagens. Não é à toa que é uma curiosidade que o, o título original, o nome original do personagem Mestre dos Magos, no inglês, é o Dungeon Master, que é o mestre uh -huh. da, da dungeon, da masmorra, uh -huh. né, no Brasil. É o, é o mestre da coisa toda. Isso. É, é, é, é eu tô chocada, que... que eu não sabia que tinha ver com, com a RPG. Ele, ele é inspirado, ele foi inspirado. Muita gente que acha que é o contrário, que o Dungeons and Dragons veio a partir do desenho. Não, o desenho foi feito para promover um pouco mais, porque houve uma série hum. de, de problemas no início no, no, na, nos Estados Unidos. E fizeram o desenho para dar um up, né? Para fazer também ser uma nova plataforma, marketing também. E popularizou, tanto que hoje é considerado ainda, o RPG+, mais já está bem na sua quinta ou sexta versão, se não me engano, o Dungeons and Dragons, é considerado o mais popular. E a grande maioria dos jogos eletrônicos também vão muito para esse lado da fantasia, de elfos, orques, né? quem está acostumado aí com o Senhor dos Anéis, ou até o próprio Harry Potter que mexe com magia... Ele leva muito para esse lado. Que é uma parte dos inscritos aí que eu acho que é um pouco mais velha, porque tem, né? Tem uma galera aqui que a gente sabe, a gente já começou a identificar. que Tem uma galera aí que já está de 25 para cima, uma galera que está de 20 para cima é, e uma inclusive. galera um pouquinho mais nova. Então tem a galera aqui que está jogando, que está procurando para jogar e tem a galera que já está procurando para os filhos daqui a alguns anos. Sim, né? sim. Então, assim, que é uma coisa que eu acho que não tem muita idade. Não, não tem. E a, e a grande maioria das pessoas que eu particularmente conheço, que ainda jogam hoje, são tiozões já na casa dos seus 20. Tiozão. E 7, 28, assim, comparado com a juventude, que horror, né? Que Uma pessoa com 27 anos achando que é um tiozão, Eu tô falando com os pinos no prato que eu próprio como, né? Eu, eu comecei a jogar em 96, pra vocês terem uma ideia. Muita gente aí que tá assistindo nem era nascido. Não, é verdade. Né? Então, em 96, eu já comecei a jogar mais na estrada até hoje. Mas, é, é, como o próprio jogo ele já é um pouco antigo, então quem começou nos primórdios mesmo, que tomou gosto, ainda hoje continua jogando. E quem tá começando agora... E fez amigos também, né? E isso, com, com certeza. Eu tenho os meus amigos de mais longa data, são ao mesmo tempo do colégio, de quando eu cheguei aqui no Vim Morar, residir aqui no Cariri, e que também se iniciaram junto comigo no RPG. Oi, pessoa! Se você ficou aqui até esse final, já tem aí uns 10 minutos, né, Pedro? Isso, conversamos bastante. Como a gente conversou bastante, a gente viu que o vídeo ficou muito longo, né, ao final, decidimos cortar. Então a gente tá fazendo essa gravação agora já no finalzinho, só pra dizer pra você que vai ter parte 2 desse RPG, não tava nos nossos Isso. planos. mas <risos> pelo menos fica a deixa, né, assista esse, curta e aguarde o lançamento do próximo pra fechar o papo. É sim, sobre RPG, já sabe, compartilha. E se inscreve aqui no canal, em alguma bolinha onde eu estou aparecendo fazendo assim. Beijo, pessoas. Beijo, Tchau. pessoal. Isso não cai na prova. Oi, oh, yeah.